Quem a gente vai entrar. Pessoal, eu tô aqui na sala da Gol, aí o Thiago tá passando lá o meu e o dele limitado. E aceita o Priority Pass também. O lounge aqui, o Thiago tá usando o Dragon Pass. Ó, sala da Gol. Aceita o Dragon Pass também. E... E... Bonitinho o avião da Gol. sala da Gol, pessoal, essa aqui o Thiago entrou pelo Dragon Pass, ó tá? Então sala boa, banheiro vou pedir pro Thiago abrir pra mim uma porta aqui, pra gente ver se tá aberto? tá aberto bem? fechado fechado, tudo fechado tem gente a fechado. banheirão Banheiro grande, individual também, ó Bom, muito bom banheiro Individual, bonito Sala bonita Ampla, ó Revistaria Pessoal no bar, shop Vamos ver os alimentos? Ó, sucos Lanches Ó A sala tá boa, viu? Hoje tá sopa de cenoura Olha lá, sopinha de cenoura Suco, cerveja, ó Tá vendo? Guaranás A sala para cervejas, ó. vamos lá a Cerveja, tudo de graça Golka LM. Ó, e é Cervejas boas, ó Tá vendo? Maravilha E a visão bonita, né? Ó a sala tá vazia, tá ótima. para quem tem o Dragon Pass, o Lounge Key, o Priority Pass, tá bem servido aqui de sala VIP, tá? Então, ó, o espaço é bom. Ó que maravilha. A vista é boa. O que você achou? Ah, cara, essa sala é grande, hein? Sala bonita, sala grande. Uma variedade até bacana de comida. Ainda assim, gostei daquela primeira que nós fomos, né? a. <risos> Mas essa aqui é muito bonita, tá? É. Tem uma vista muito boa, uma sala aberta, cheia de vidro. Vamos ver aqui, então, agora com voz de cliente, tá? Não é eu que estou dizendo. Nós vamos na Plaza primeiro. você gostou dela. Gostei. Qual o ponto positivo que você achou dessa sala? A sala, o espaço dela, né? Ela é bem bonita, o ambiente também é bacana. O que, você, o que mais você chamou atenção para os nossos? Essa aqui, eu quero voltar de novo. Viu? Cara, eu gostei tá? da variedade de, de comida e da, so da sofisticação da sala, né? Tá. Aí nós fomos, depois, qual sala a gente foi? A, a W Premium. A w... É, a w... Aí na, na W Premium, o que você achou? Cara, é mais simples, né? Menorzinha, não é uma com, sala. Com todos esses cartões que você tem de acesso. tem o Dragon Pass, o pior é ilimitado. Sim. Só que tem o Dragon Pass, e o pior é ilimitado. Você entraria de novo na plaza ou você pularia ela? Nossa, w, porque, porque hoje nós estamos conhecendo todas as sala de porque a gente tá fazendo um tour na sala de assim. né? Mas no dia a dia você não vai fazer isso com seu esposo, seus filhos. Né? Então assim, sabendo disso, é, se você fosse pra escolher assim, vamos tipo, é jogar na sala. Você foi na W, aí você, aí você foi na Plaza. A W você esquece. Esquece. Aí você foi depois na The de -lounge. De Lounge. A The Lounge que você achou. The Lounge é top. É uma sala menor, mas é uma sala que tem uma variedade de comida também. Tem... Bebida, né? Bebida à vontade. Você pode tomar vinho, champanhe, amarula. É, amarula? Uísque. Amarula. Eu RG tava mostrando a carros, hein? Eu vou, vamos lá. É, e, e vem cá. E vem essa, da aqui, essa da Goa aqui, agora é bacana, ela é grande, é uma sala bonita, bem arejada, tem uma vista legal. É, mas a variedade de comida eu não consegui avaliar ainda. Vamos lá ver. Vamos. Mas assim, dessas que você viu agora, essas quatro salas que você viu agora. Qual que você fala assim? Eu quero, eu, eu voltaria e ficaria nessa. A, a primeira, né? A primeira. A, a The, The Lounge, Lounge, Lounge também é bacana. Acho que vale. A W não. A W, w não. É. Mas essa, a, a primeira. A, é, a, a Plaza. A, a Plaza. Prêmio, a The Lounge, A The Lounge. A The Lounge. E a Go. Essas daqui, você pode. Essas três acho que dá pra mim. Mas inteiro. tem mais, aí Pra ver. Tem, vamos vambora. <risos> avaliação: a avaliação tem mais. O Thiago tem tá vergonha. Ele é, figura. Aqui, é ó. É. Se eu, se eu viajar com você, eu acho que eu vou mijar na casa, tanto que eu rio. Né? Isso aqui é uma figura, viu? <risos> se eu contar pra vocês como que eu chamo ele, se ele chora. É meu chaveirinho ele, Thiago, né? Parece que é meu irmão, né? Tanto que eu brinco com ele, né? Parece que. A gente é... É, aqui, ó. Desejado, você é meu parceiro. De mim, olha lá. Parece que o Thiago é meu irmão muito um tempo. A gente brinca um com o outro, não se fosse irmão, é, né? É, cara. Amizade de longa data, né? Pois a gente conhece. Uns três anos já. Três anos. Né? Três anos. Legal, né? Isso é bom, né? Então a gente se respeita, né? Então acaba quando se respeita um com o outro. Né? Mas vamos lá ver essa sala, aqui, que tá brincando um pouquinho pra quebrar esse gelo das visitas. Nós conhecemos aqui um membro do canal, chama Anthony, e ele acabou me conhecendo lá dentro do banheiro da, da The Lounge. Né? Nossa, eu não sabia. Aí, lá no, aí, aí o Thiago até acabou abrindo uma conta pra ele. É, Anthony, lá, lá é da Paraíba. Da Paraíba. E o pior, gente, que o Thiago veio para passear aqui e ele pediu contato com o Thiago, abrir conta no Safra. Aí o Thiago ganhou um dia. Já, pô, eu tô feliz, saí com uma conta. Nem esperava, né? Aí, ó, aqui na sala de Thiago eu conta, é fazer negócio, tá vendo? sim Show de bola, né? Estamos na ativa. Bora lá? Bora. Bora. gente, nessa sala da Gol aqui, você entra através do Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, cartão da Gol, viagens de parceiro, KLM, entre outras mais. Além da categoria Diamante que eu sou, da Gol, que eu poderia ter entrado eu e o Thiago pela Diamante sem passar o cartão. Eu nem quis usar, só pra vocês terem ideia. Tanto, tanto cartão que nós temos, eu então, achei a sala da Gol, eu já tinha vindo aqui uma vez, né, mas é uma sala muito boa, né, é, Thiago? É, ela é grande, espaçosa, tem uma vista bonita. Ô, o Thiago, quem tá que é isso no que está pendurado aí? Ah, é do The Lounge. Ganhou? Pô na mala, né? né? Ganhei na sala, tá. legal. Então, assim, sala da Gol aceita pior de pés, Lounge Kit, Dragon Pass para quem tem, o cartão da Gol mais com acompanhante e o espaço diamante da Gol com acompanhante também. Cliente ouro entra sozinho sem acompanhante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, do que ele, ele escolheu exatamente a, a minha escolha. E ele é cliente, né? Então, ele não viu a minha escolha, que eu mandei pra vocês no grupo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que o Thiago tenha gostado também dessa viagem ao mundo das salas E até o próximo vídeo, hein, pessoal? Tamo junto, hein? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.